ONG CPMA Cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil Bom, acabei de receber um equipamento de um cliente né? e nós vamos iniciar a abertura dele. Vou pegar este lente para poder aproveitar todo o plástico bolha né? e danificar o plástico bolha. Eu acho que dá para tirar. É, dá para tirar nas unhas. Vamos ver como o Cuidado, né? Para é. é. então, não identificar mais o equipamento. Esse na minha receita. É. É. É. Sempre tomando muito cuidado Desembalado Infelizmente o cliente não mandou O cabo a ser as conexões, né, vou ter que ir na empresa para pegar todo esse material. Normalmente eu peço pessoal trazer tá, todos é, é, os periféricos, né, porque se me trouxesse, me trazer todos os periféricos, é rápido. E aqui em São Paulo tudo é longe de tudo. Para ir na empresa, eu vou perder no mínimo uma hora e meia das horas só para buscar os periféricos do equipamento uma pena